Ah, ah tem que sete. Se bater, sete só vai caber de no de vídeo. Não, só tá toda a tá toda a aromadinha. Aromadinha. Toda a <risos> ah. Só Faltam tá nadar. Quando eu faço assim no vídeo, ó, agora, despedida… Que fica te aracinho. Oh! É aracinho. Adam ah! Fournline. <risos> <risos> Good morning, Good morning, weirds! weirds. <risos> Ai, <que bom. risos> no vídeo de hoje, hum. vamos falar sobre fóreo. Sabe o que é fóreo? Sei. É aquele aparelho é, que tá bababado. A gente tá falando desse bebezinho aqui, ó, gente. Este é o fóreo. O Luna Mini 2. Existem alguns tipos de fóreo. Tem um gigantão que é maior, que é o, Luna, é, o Lu, é o Faro Luna. Aí tem esse Mini 2, tem o Mini, tem um que é um, um que é bolinha. É bem assim. bonitinho, tu passa embaixo, é ótimo. É, é... E tem um que é um bitelão, que é um redondão, aqui que é o mais caro, que custa R$ 1.70,0. Tem que falar nisso, né, querido? <risos> nem é bom comentar o assunto, porque é. eu nunca vi coisinha tão cara. É o bagulho aqui a brincadeira, mas eu vou falar disso também. Toma. Dá para começar Sim, com uma parte acessível e depois vai ficando cada vez mais inacessível. Não. Mas para você que se maquia muito todo dia vale a pena e você vai entender neste vídeo hoje. Puta. Bom, a gente já começou a falar do aparelho. Esse aqui, ó, é o meu. Eu comprei pretinho porque eu sou <risos> é Me... gosta. Tem de várias cores e ele vem. O fórum, o aparelho, esse babadinho que ninguém sabe pra que que serve o princípio, mas <risos> ele é um apoio. É pra você colocar na, na mesa, na pia e tal, e aí você apoia o, pare, o fórum em cima. Porque embaixo ele é de vidro, uhum. então escorregar e cair é dois segundos. Claro. Micro zico também, que é do tamanho dele, é muito petititinho. Um carregador, porque o meu, ele uhum. é recarregável, esse. E tem um só que não é recarregável, que é aquele menorzinho. É o Luna Play, eu acho que ele chama. Eu vou falar os preços, gente. Eu não vou ignorar preços aqui. Eu sei que é polêmico esse é assunto. Preços bem, né. É, e ele, ele tem um preço fixo. Ele, o fórum ele não, não tem como você achar ele Depende em outro lugar. lugar. Não, não tem. Então é… O fóreo original, ele só vende no site da fóreo ou na Sephora. Não tem nenhum outro lugar que vende fóreo. São umas imitações. É, existem milhares de imitações hoje em dia, mas nenhuma é o fóreo de verdade. E, gente, a gente tem que prestar atenção nesse assunto, sobre imitações. Porque assim, o fóreo, ele é aparelho de limpeza e massageador de pele facial. Profundo. profundo. Ele tem também uma linha de escova de dente escova de língua e tatatá. E tem uma linha pra olheira também. Adoro! Agora que a gente vai entrar Adoro, na isso modernidade. É, isso é o mais importante. Pra que, que serve, foda? Ele né? serve. Ele é um massageador e ele Mas limpa mim... seu rosto. E ele tem uma tecnologia de vibração que chama T-Sonic. T-Sonic. Uau! E ela é anti-idade. Que é esse, Meu... que é o babadinho deles. Se você, você vai achar umas imitações aí em todos os lugares com variações de preço e tal. Só que nem eles vibram. Ele não tem a vibração T-Sonic Anti-Age, entendeu? Anti é isso. Seja. Isso aqui é um aparelho com anos de pesquisa para chegar nesse tipo de tecnologia de vibrações T-Sonic. Então, se você quiser comprar um que não é original, beleza, você vai conseguir limpar a sua pele. Uhum. Só que você não vai ter, ter, ter esses outros benefícios. Que... que é o mais legal do produto, né. Porque limpar a pele, a gente sabe que tem tanta coisa legal hoje em dia, é, né. Pra limpar a pele, você não precisa de um negócio que vibra pra limpar a sua pele, Sim. entendeu? Inclusive, essa vibração, ela também ajuda na limpeza da pele. Uhum. Tipo, no site, você lá, eles falam que se você usar ele desligado que é o caso do Luna Play, que eu tava falando no começo. E você consegue trocar a pilha. E tem um Luna Play que ele tem 100 utilizações. Na, na, na quando chega no 100 ele para de funcionar. Nossa, legal. E aí, você o joga fora ou você uhum. usa ele desligado mesmo? Só com uma limpeza, E fala no site. escovas. Exatamente, mesmo. só uma escovinha de silicone, porque essa sardinha de silicone Sim, É, é tá um... legal. Ah, ele próprio desligado já é em É, um já é em a carregadorzinho dele. Porém, a vibração… É que faz o Que é o babado. Ele, ele fala que solta 99% das impurezas da pele através da vibração. Então, uhum. quando ele tá vibrando ele tá estimulando as impurezas claro, do sair. faz sentido mesmo. Essas impurezas saindo das células do rosto. Faz Porque sentido. É micro vibrações. Assim, Exatamente. Um... Faz sentido. Hum. Faz sentido que isso aconteça. Essa, é esse valor que você tá pagando. É a tecnologia de é. estudos, entendeu? Mas galera, o valor é o seguinte. Quer ter o um produto é isso. Não quer, não tem. Nossa senhora! Esse aqui é um produto sueco, gente. É, é estudo sério mesmo, e, e melhora a pele mesmo. Eu Minha pele não é a melhor coisa do mundo. A gente sabe porque eu sou fumante e tal, e bebo, enfim. Mas enfim, Também depois é que eu comecei a, pele, a usar… A minha pele antes era bem oleosa, sempre estava muito melada e tal. Aí eu comecei a perceber que diminuiu bastante a oleosidade. Uhum. Deu uma fechadinha nos poros, mas quase nada, assim. Uhum. Essa parte é meio balela, que o povo fala. Ai, fecha os poros. Não. Isso não. Esse aqui, que é o menor, que é o primeiro que já tem estágio. O que, que é o estágio? Quando você liga ele, ele dá uma piscadinha e começa a tremer. Ele tá tremendo aqui, gente, ó. assim, ó. É, ó, aqui. Olha, hein, é só pra passar na cara, não se anime, hein. Não vai levar é, ele tem três estágios, então são quatro tempos, né? Que aí é pra você dividir sua cara em quatro partes e ficar no, no, em cada estágio, né? Tatá. Tá, tá. E aí ele desliga sozinho também, quer dizer, ele te avisa. Tipo, já deu, gente. Para, acabou a brincadeira, entendeu? Acho que é três. Três minutos. Porque os quatro tempos eles formam um minuto. Hum. Então é um minuto de limpeza, gente. Não é palhaçada, não é pra ficar seis horas com bagulho. É tipo rápido mesmo, entendeu? Esses tempinhos. É uma massagem facial, mas não é pra ficar horas não com ela. Pra ficar ele. horas nem nada do gênero. Uh -huh. uma, claro! O que não recarrega é 199. Eu não vi, tá? É barato, é barato. Nossa, eu não vi. O que, mas não recarrega. Tem isso. Mas é 199. E dura usar só um período? 100 vezes. Sim, aplicações. Os que eu Aí, 500, tem aplicações. Aí tem um pequeno fala. que eu comprei de presente pra minha amiga, Pxeko. Uhum. Oi, Pxeko! Beijo, Pxeko. Eu comprei um pra ela, que é o que troca pilha. Esse eu acho que é 299. Uhum. Aí eu acho que vem esse, que é R$499. Aí vem o maior, depois que é 799. E tem o da máscara lá, o valadeiro, que aquele é R$ 1.500, não sei. Já é um valor aí fora de realidade. E ele linka com a PQ. Pe... Na nossa! Porque... É. <risos> porque é legal mesmo de saber sobre esse aparelho. Porque tipo, a gente… É moderna, é tecnologia. É tecnologia, tecnologia, saca? E tudo que fala de pele, eu adoro. Porque como maquiador eu percebo o quê? A maquiagem só fica legal Se você a um partir do momento que você tem um bom skincare. A partir do momento que você tem a pele tratada, cuidada e hidratada a tua maquiagem, assim, ela chega na, nas galáxias, tá ligado? É outra história, é outro nível. Então assim, esse tipo de aparelho chega com a cara da nova tecnologia. Isso. Porque todo mundo percebeu isso, que o tratamento de pele é mais importante do que a própria maquiagem. Do que a própria maquiagem tem uma linha de produto pra você usar junto com Olá, o aparelho. Bem. Eu comprei dois lá, que eu achei lá, o dia que eu vou comprar na Sephora. Um é pra você usar de manhã, que é um que limpa mesmo. É tipo um cleanser mesmo, de verdade. Inclusive, aqui tá escrito Day Cleanser. É de bergamota, com probióticos, blá, blá, blá, blá, blá. Caguei. <risos> <risos> e esse aqui é um limpador noturno. Esse aqui você usa antes de dormir. A gente fez uma pesquisinha, né? É. Antes de começar o vídeo pra saber se era crotch-free ou vegan, que seja. E a gente não achou nenhuma informação sobre o produto de não, não fato. Não deve ser porque não, tá, não tem o selo ali atrás, né? Do coelhinho aquele ali e tal. É, não tem. E não tá no dei Google também não aparece nada, assim, saca? É, então. A gente... Por que a gente tá falando isso? Tipo assim, eu sou Importa. contra os testes em animais. O meu rolê como, como maquiador hoje em dia é, é comprar animais. produtos que não testem animais, entendeu? Esse é meu barato. Mas como o canal, ele é pra todos, e eu acho justo... De... Inclusive para minha amiga Enza que não ah, que, eu sou que não mesmo, não não eu consumo o que assim ela, ela consome o que ela quer e tal e ela é, e é isso e ponto eu não sou aquele tipo de gente radical e nem o meu canal nem o nosso canal é. vamos começar vamos começar já passamos a cartilha agora é por em prática vamos começar <risos> esse joguinho aqui molhando ah, a cara da fofa Olha, inclusive, a minha garrafinha é da Fálio. Ah, é! Representante Fálio, a minha. É representante. Lá de porta porta no prédio, vendendo Fálio. Ai, é legal. Para de Ai rei. beijar! Para de rei. Beijar. Para de me zoar. Ai, tô de lente, ah. viado! Ai, nem percebi. Ai, Ai quer dizer, nem percebi, não tô de lente, <risos> tá? Nem percebi. Não tô de lente. Vai, deixa tá essa tá aí. Vi. tem que olhar, amor. Fica aí. Não se afoga não, tá? Não se afoga não. Tá bom. <risos> adoro. Ai, que delícia esse vídeo! <risos> Nem sabia que ia ser tão legal. <risos> Agora, a gente, fica aí. Vou colocar um pouquinho na bochecha. Aqui. Uh. Vou passar um pouquinho na outra aqui. E um pouquinho na testinha. O cheirinho de ser é tão gostoso, gente. Aí eu vou molhar um pouquinho fora também. Hum. E aí, vamos começar. Ó, movimentos circulares, sem muita pressa. Gente, isso limpa a pele, que é inacreditável. Olha, hum. não é gostoso? Nossa, é muito bom. Valeu a pena o banho que tu me deu na cara, bicho. É Uau! Que delícia isso, gente. Ó, deu um primeiro, né? Ah! Ele deu um toquinho? Porque ah. já é pra descer pra outra parte. Ó. Gente, ah. vocês estão vendo que a cor que tá puxa, saindo? Pra cima, puxa, minha cara. Estica, caramba, estica esse caramba. Faz você, bem bem. Ó, ah, ele pô mandou pular pro outro lado. Vem pra esse lado, vai. Não ah. abre o olho, não, porque você tá cheio de sabão na cara. Faz circular pra cima. Circular pra cima, isso. Vai tirando a maquiagem, Nossa, bicha. Não, fica, não pira na sensação, ah, não. Vocês estão vendo que tá. A cor que tá saindo de base? Mentira, não tô vendo nada. Tá saindo, bicho. Não. E a vibração entra nos poros, que solta tudo que tá na cara. Solta tudo. Olha aqui, ó. Que você, ó olha aqui. A ah, gente não piscou aí, Você não deu tempo? Pô, eu não vi, calma. Bom, tenho certeza que já deu tempo, mas ela tá gostando de ver que ela… Você é muito relaxante! Nossa, gente, no ah. banho, quando eu mando para o rosto no banho, assim, ó, ah, quase... ah, é muito bom. E aí, você fica lembrando que ainda você tá, em, tá, tá rejuvenescendo. Ai, ah, eu adoro, Delante ó. Idade, você ah. tá, tá lembrando, essas sensações maravilhosas, você adoro. rejuvenesce. Foi? foi, B. Sabe quando a gente sabe, ó, esse aqui ficou aceso, ó… Ele tá aceso, ele tá aceso constante, ó. Ah, Quer dizer que já deu tempo. Aí, você no, no, lava na pia e tá E tatatá… Tá. Tá, tá, tá. <risos> e o Otávio agora primeiro vai passar essa toalha pra tirar o grosso e a gente vai molhar de novo pra tirar o excesso. Porque o ideal é você também ir na pia e, né, jogar água abundantemente. Excelente. gente. tá, né? tá, tá, tá calma, você tá, tá, tá, tá. tá. Não, não, não, não, não, não, o não, não, não, não, não, e não, não, isso não, não, aqui não, não, não, não, não, não, não, não, Eu não, não, não, não, não, não, É não, <risos> Eu não sei se esse vídeo vai dar pra postar, porque tá me matando. Aí, secou. O que você achou? Cara, é incrível a sensação da massagem. O touch da pele touch fica, fica muito gostoso. É custoso. outra coisa, dá uma veludada. Percebe-se que tá limpando. E junto com essa massagem anti-age, tipo, meu… Dá uma sensação na pele real, é muito, oficial, muito incrível. Gostoso, muito gostoso. E Ponto. a longo prazo, você, ele diz que você pode usar duas vezes por dia. Então você pode usar de manhã e à noite, né. Quando é legal o resultado final. De manhã final. pra tomar banho, e à noite pra tirar a maquiagem do dia inteiro. Que você é usou. diferente de quando tu lava o teu rosto sem nada. Isso não pode se falar que é não. Uma... Porque assim, limpa profundamente. assim, Sabe, quando a tua olheira não tá borrada, nada, tá hidratada, bonitona. É uma limpeza profunda, real oficial, assim. Sem é. agredir a pele, porque Exatamente. o silicone dele é um é silicone, silicone cirúrgico. É muito macio. Dizem que é pra vida toda, que não uhum. nota, que não nada. Mas, gente, não vamos guardar o negócio molhado, né. Você Sim, usou, entendi. deixa ele secar Pagina, e depois guarda, se você usar na necessária, assim. Não, assim, realmente é bem diferente de tu apenas lavar o rosto na pia, normal, com a tua aguinha, termal, ou tua água, né. É bem diferente, a sensação é outra, assim, saca? Sente a pele saca a veludada e realmente refresca, né? Refresca e tá bem limpa mesmo, entendeu? você sente que limpou, que tirou, principalmente que tirou a maquiagem. Vitami, uh, dá uma vitaminada na tua pele, lá. tua pele tipo sacada, uma nutrida uma assim. Nutrida. E é isso, qualquer produto que você usar com fóreo, independente Exatamente. de que do produto que você escolher, ele vai potencializar Exatamente. qualquer vitamina claro. que o produto tenha, qualquer função que o produto tenha vou, com vou, fóreo vamos... que ele uma Vamos aspirante. pesquisar um próximo vídeo sobre isso sobre o fórum, outros produtos para usar com ele. É, escreve Entendeu? aqui, gente, se você tem fólio já, ou pretende comprar ou já viu algum outro vídeo, escreve aqui pra gente que produtos que você sabe que funcionam bem com esse aparelho. Ou você já usa algum produto que quer indicar pra gente, sabe? Que testam ou que não testam em animais… Seria se for vegan, é mais interessante, né, gente? É. Tudo Passa. que é vegan e eu vejo que é efetivo, eu já acho Pô, bem mais um mágico, cara. assim. Bom, então super. se for vegan, melhor ainda, né, gente. Vamos ser e é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Tá, já. Cara, tá muito legal a minha pele. Gostei mesmo. Assim, é tô coradinho, ó. É, dá, Viu? Dá, dá uma refrescância. Sabe quando faz aquele bruxinho de mão? O é. óleo faz. Zzz. Ó. E é isso, gente. O final. Ah! Igual a todo vídeo. Não se esqueçam. De quê? Se inscreve no canal. <risos> se inscreve no canal. Inscreve Aperta no canal, duas vezes o sininho. Não se esquece. Nós, mano. Não se esquece do soquinho. Soquinho <risos> da ESA. Dá um toquinho aqui pra gente, dá o um like que a gente ama. Se é a primeira vez que vocês estão aparecendo aqui no canal dá uma olhada nos outros vídeos, a gente tem os vídeos bem legais, bem variados. Cada hora é um tema novo, a gente é bem retardado mesmo, a gente ama. Te é a gente ama ser assim, é. a gente gosta de ser assim. Vamos deixar nossas redes sociais também, claro, pra variar um Trim! pouco. Nos vemos no próximo vídeo, beijo, beijo. Tchau! Yeah. Oh.